Oi, gente. Oi. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E eu tô falando assim porque eu tô no carro e eu tenho vergonha de gravar. Mas enfim, gente. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de... de Dia das Mães, gente. E eu vou meio que comemorar o Dia das Mães. Hoje ainda não é Dia das Mães, é amanhã. E a gente vai... A gente tá indo no shopping. Para que a é pressa? A gente tá indo no shopping pra gente comprar uma... um presentinho pra minha mãe né? Uma coisa simplesinha. Mas é com amor e carinho, né, oh. gente? Então, gente, eu não sei se eu vou juntar esse vídeo com o vídeo de amanhã. Vou. Mas eu vou ver, porque amanhã a gente vai fazer um almoço, vai chamar minha tia e a minha avó lá pra... Minha avó já tá lá em casa, né? Mas aí minha tia vai lá pra casa, né? E aí a gente vai meio que fazer um almoço pra gente comer junto e tal. E é isso, gente. Hoje a gente só vai ali no shopping... Pra fazer isso e tal Isso Ah, e gente, eu não gravei Eu não gravei lá em casa, né A gente se arrumando, eu acordando E tudo, gente Porque a gente foi muito rápido, sabe Não deu tempo, a gente foi na correria Porque a gente achou que era um horário Mas não era, era outro que a gente ia Entendeu? Então é isso, gente Aí eu vim aqui gravar Aqui no carro pra vocês Então é isso, gente quando chegar lá, eu mostro mais pra vocês, ó gente. Oi mãe, dá oi. Oi? <risos> meu pai aqui, gente. Ai, não sei se dá pra ver. Ai meu pai. <risos> Ele não dá pra dar oi, né, gente? Porque tá dirigindo a Opa! E até mais. Duas horas depois. Gente, então, a gente chegou aqui na van. Eu tô com muita vergonha. Sim. Porque eu nunca gravei com esse tripé, assim, em público, sabe? Ah, tipo assim. Enfim, gente. E, tipo assim, a gente deu uma paradinha aqui na van. Porque meu pai tá esperando uma pessoa e tal. Mas depois a gente já vai pro shopping, gente. E eu não tô vendo onde eu tô andando. Só tô saindo batendo tudo aqui. mas Gente, fica até o final do vídeo. Porque daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre isso da gente tá saindo. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Tá bom, gente? Tá bom. Então é isso aqui, ó. Estamos aqui... no na vá. Ava é mesmo. Gente, ignore o tamanho da minha testa. Olha o tamanho da minha testa. Misericórdia. Lá, a vontade de rir grande, é de chorar é mais. Lá, lá, lá Seguindo em frente ponto MP3. Aí que o pai dá oi. Oi. Claro, vivo tinha o oi, oi. Aí mãe dá oi. Oi. oi. oi. oi. oi. oi. Gente, estamos aqui na parte de jogos. Jogos. Olha a gente quantos jogos. Ai, é, meio que bonitinho. Né? Bonitinho. Isso daqui deve ser o que? Quebra-cabeça? Será? Será? Pode, né? é. Tá sabendo legal? É, acho que é. Atiraram o do você sabia, tinha aí tudo. Você sabia? Ou deve estar mais pra lá. Eu nunca joguei desse. Só do antigo. E esse aqui é é legal. Sim. É. Ali. É. <risos> Ai, que mal. O que a gente tem, olha. A gente Oi. tem esse. Gente seria maluco. Olha o Olha o Coringa. Ai, que bonitinho. A panela. Robin. Robin. Eu não conheço ninguém. Só conheço o... <risos> Só conheço o esse, nome. o Hulk. É um lá atrás. Ah, nunca vi. Aí eu compraria o um Coringa. Vai disparar o É, é. Esse, esse é aquele, é o irmão da.. O da... Ren. É? Ren. Só que esse daqui, pai, eu prefiro ele do que aquele outro lá. Qual? O, o outro. Qual? Ih, o, manda... o Mandalorian. Mandalorian. Mandalorian. É, Mandaloriano cada a roda. Sabe aqui atrás? É. Meu, meu favorito de Star Wars é esse daí. Eu não te perguntei! Quem te perguntou? E o, o, o, o, pequenininho? o pequenininho. Como é que é o nome, pai? Ah. Grogué. é Grogué. Grogué. E tem hum. o Luke Skywalker aqui atrás também. Ele é hum. forte pra caramba. Não, não. Esse daqui eu gosto. Eu não gosto é do outro. Hum. Nossa, eu tô sabendo é, bem. Imagine... De novo. Tá sabendo legal. Velho, né, não, pai, é o do outro. Não, do outro filme é ele mais velho. Não, pai, é aquele que se tornou vilão? Não, aquele é o. Então, aquele. Esse daí eu até que eu gosto, mas o outro eu não gosto, não. O Darth Vader. É, o Vader. esse daí eu não gosto, Darth não. O Darth Vader ele era o Anakin Skywalker. É, então, ele é muito chato. Não gosto, prefiro o Rain. Aí, olha aqui, o pai de, Star... de Toy Story 4. Eu não vi Toy Story 4. Você precisa Isso. ver, muito bom. Olha, gente, que bonitinho. Ele é muito engraçado. Do que cabum. E é, tem o Buzz. Ai, gente. Será que ele faz barulho? Para o alto e avante. Você não faz nada. pai? É o infinito e além, pai. Gente, minha mãe evaporou. Gente, tem um vídeo no meu canal aqui, olha. Que eu tô bem ali, naquelas luzes azuis ali. Um vídeo antigão, eu vou ver se eu acho e eu boto aqui nos cards pra vocês verem. Um vídeo antigão, gente. Deu dançando ali na luz na van. Caramba, que coisa, hein? É verdade. Olha aqui, gente. Encontramos ela. Depois de uma longa busca. Gente, olha aqui a camisa que a gente achou. Olha que bonita. Que bonita. Bonito! Mas sabe o que você podia fazer? Você podia pegar um casaco... E ir lá no, pro, no provedor provar o casaco. <risos> Por quê? <risos> pra você ir lá provar o casaco no provedor. Por quê? Porque ia assim, ser é engraçado. Você ia chegar lá no provedor assim. Pra provar o casaco. 4 mais 4. 4 mais 4. Vai pra mim. 4 mais 4. 4 mais 4. Bata mais quadra. Bata mais quadra. Não entendeu? Não. Não Não entendi, não. Ai, meu Deus. Gente, minha mãe decidiu que vai levar uma blusinha que ela achou aqui. E, olha. Olha, figura assim. Que vai figurar, entendeu? Que eu tô roubando. Aí agora eu não sei se ela vai provar, não sei. Não sei. Ela vai ver se pode, gente. E até porque, gente, a gente vai chegar em casa e vai tomar banho, tá, gente? Então, assim... No problem. Como, mãe? Gente, ficou boa nela Gente, a mulher tá demorando um século pra vir Esses dias eu achei, sabe o que, na minha gaveta? Uma máscara que a Andressa tinha dado pra mim Lembra que eu tinha pedido? É. A máscara e a luva Eu pedi pra ela achando que, tipo, ninguém ia precisar usar, sabe? As pessoas... mesmo, né? Não, tava na época de pandemia, só que, tá tipo assim Acho que vou comprar o um preto ou o um branco eu Não sei, sei. Não, mas só que era, tipo assim, só um pouquinho, sabe? Eu não sabia que a gente ia ter que usar também, sabe? Eu achava que, tipo assim, era só quem tinha pegado, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu queria usar pra ver como que era e tal, porque eu nunca ia imaginar que todo mundo ia precisar usar. É o pai do ukulele. É. aqui, ó, gente, como tava a blusa. Que noite! A gente veio aqui pra pegar a outra mais limpinha. Então, gente, a gente acabou de sair da gente. boba, ganhei meu presente, que a minha filha me deu. E mãe? Agora a gente tá indo embora O caixa demorou um século E antes que vocês falem, ah, coitado do caixa não sei, porque Eu também já fui caixa, não era lento assim Ui. Gente, olha como é aqui, ó Tá vendo? É bonitinho Ui. Gente, é muito grande Já estamos no estacionamento Lá, A gente já está tudo de frente Alguns momentos depois Gente, a gente parou aqui agora nesse coração Ela vai tirar foto Eu tô gravando no celular da minha mãe, por isso que a qualidade tá assim Tirei As fotos que a gente tirou nesse dia vão estar no meu Insta ou no da minha mãe Que estão na descrição do vídeo Beijo Gente, olha que lugar bonito que a gente veio aqui agora, olha Ah, gente, mãe minha... Você pode ficar do outro lado também, mãe Virada pro outro lado também é, eu vou mostrar aqui desde o começo do caminho pra vocês. Aqui tem a praia, aí aqui tem uma lança. Já foi. Ah, ela foi um creepy. <risos> é um creep, ela, ela jogou nos cabelos. Ai. Tô balançando aqui, olha gente. Gente, isso aqui dá muito medo. Ai, me desculpe! Ai, Lulu. Vai com força, Lulu. Ai, meu Deus. Uf. Ai, Lulu, seu pai vai lá te salvar. A água tá limpinha. Só tem uns cocô, Boián. Ah, é? ah, que nojo! Balanção, né? A grande. É, Vivendo perigosamente. Olha, eu nunca vi um morcego tão de perto. Ah, vai, meu amor. Agora eu não sei se dá mais medo ou se dá menos. Será que esse negócio é assim? Acho que sim. Gente, agora nós estamos indo no mercado. A gente acabou de sair lá daquele balanço que tá bem ali, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, verdinho ali, ó. É o balanço que a gente acabou de sair Jesus Nazaré Estava no mercado um monte de gente Ó, gente, a gente vai comprar pizza O que gente, é isso, gente, no supermercado? Gente, com essa máscara parece que eu tô sempre séria Mas eu não tô, não, tá? Eu tô rindo nesse momento é. Gente, acabamos de chegar em casa A gente não foi no shopping Porque a minha mãe já comprou o que ela queria lá na Havan Então a gente não foi no shopping Então amanhã vai ter o um almoço aqui de Dia das Mães Que amanhã sim é o Dia das Mães Até amanhã no dia seguinte. E ela tá filmando. Não, ela, tá ela é melhor hum, não. Tá você tá vocês ficam né? tudo aqui na minha cabeça falando. Não fala não, gente. Fecha a tá boca. Tá não, não, vocês... não fala, não fala. Tra, trata ou tira? Ninguém tá falando não. <risos> A Gente que meu pai comprou. Comprou três, né, pai? Uhum. Como que é o nome disso? Smart Fit. É, gente, que bonito. É Tem como trocar o papel Seja. de parede pelo celular. Onde pode? <risos> Esse é a Galantio, né? Oi, gente, e o que, que aconteceu nesse meio tempo? Já são 6h03 da noite Eu não filmei muito hoje Eu queria filmar mais, só que eu fiquei com vergonha, gente Tava aqui minha tia, meu primo, meu tio E a minha avó tava de vez em quando Ela é idosa, né, então ela não pode ficar muito perto muito tempo e tal Sem todos os cuidados É... Ai, deu branco eu almocei aqui com todo mundo, né? Esse foi o nosso dia das mães, o dia das mães da minha mãe. Oi, tchau. Gente, que dia maravilhoso. Foi maravilhoso desde ontem, né? Que eu tô comemorando o dia das mães. Começou no sábado, né? À noite com a minha filhota, com o esposo. Então foi maravilhoso. Tô desejando para todas as mamães também. Feliz dia das mães, finalzinho. Deus abençoe todo mundo. Pra quem não tem suas mamães Que guardem a lembrança boa no coração Das mamães, né De muitos momentos bons E pra quem vai ser mamãe vai se preparando Porque é a melhor emoção do mundo Pode ter certeza que é muito bom ser mãe Um beijo, obrigado filhota pelo presente Obrigado por existir na minha vida Eu amo você hum. <risos> Beijo pra todo mundo Beijo Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam aí no canal que ajuda muito, muito mesmo. A Feliz Dia das Mães é atrasado, né? Porque esse vídeo vai estar tá saindo depois. Então é isso. Um beijo e tchau!